É o passeio, cara, é, pra... é o passeio que normalmente você é, numa é, praia, no num final, num final de semana você vai pra praia, você, enfim... Passar no drive-thru do McDonald's sem sair do carro, passe... sem mínimo contato, só pra poder falar que saiu um pouco, pra não ficar louco, é, exatamente. né? Exatamente. A minha sogra mora aqui também, na mesma cidade, eu moro aqui em São José dos Campos, né? É, a gente fazia drive-thru também de visitar a avó, então a gente ia, aí ela abriu o portão, a gente só baixava o ouvido, baixava. falava um oi, conversava um pouquinho de máscara, uhum. voltava para casa também. E... O real, hein, cara? cara. Foi, se é surreal, cara sem se inventar, né? Sem inventar. Sem inventar. E não vai é, ser vou... é. nunca vai voltar a ser o que era antes, gente, né? Nunca vai voltar.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 vai voltar a trabalhar lá na, na empresa, a gente vai voltar e no mercado, vai voltar a sair. Só que a gente mudou nesse ano e meio. A gente pegou percepções que a gente não tinha por não, nunca ter que ficar nessa situação que a gente ficou. É isso não, mas que o vai que mudar, eu, né? eu espero é que a gente mantenha, né? Eu, Ó, algumas uma coisas sim, coisa algumas eu comentava. coisas não. <risos> então, é uma coisa que eu comentava antes da pandemia. Né? Quem me conhece em Amigo Próximo, eu já falei isso algumas vezes.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 E se você, se você tem esse exercício de tempos em tempos, muitas vezes você muda o rumo dela, sua cara. Momento de dar sabedoria dar essa... dar com o André. Momento <risos> de sabedoria com o André. Gostou, né? Mas, olha, é o André está na tela. Ah. André, momento de sabedoria. fale umas frases para agora. nossos espectadores. <risos> já foi, já acabou a inspiração. Tá bom. <risos>